Bem-vindos à divulgação da Mercearia da Mari. Confira nosso cardápio. Saborei nesta semana as porções da Mari. Temos ainda aquela cerveja gelada para acompanhar.